Atuação fantasmagórica comprovada pela ciência. Jovens são atacados por maníacos vestidos de palhaço. Mulher de branco ataca um garoto. Freira do mal ataca na igreja do cemitério. Menina desaparece debaixo da cama e nunca mais é encontrada. Jovem é surpreendida por dezenas de aranhas em seu quarto e muito mais. Mas antes, já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative Ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. estava andando por um matagal no México com o objetivo de gravar um vídeo assustador quando de repente ouviu-se o som de cinco disparos de uma 9mm e uma gargalhada muito alta sem saber o que fazer eles começaram a correr por dentro do mato e por fim se refugiaram em um buraco de esgoto mas não tinha como ser pior Sim havia, um Sim, havia um palhaço maníaco lá dentro Após escaparem, a polícia foi acionada o canal exibiu um episódio de seu programa de TV Estranhas Evidências, que apresentava um vídeo gravado na mina de Orton. Cientistas e outros especialistas analisaram as imagens e concluíram que são legítimos. No vídeo, um explorador teve um encontro surpreendente com o um sobrenatural enquanto explorava a mina Orton abandonada, localizada perto da enorme mina vitoriana em Nevada. A mina Orton remonta a Meados dos anos de 1800, o explorador contou que já esteve dentro de mais de 100 minas abandonadas, mas esta definitivamente foi a mais assustadora. taking a, a, uh, a look around here, back at the entrance. Which is there. Hey, here's a Aqui é um shot looking back towards the entrance, I'm a little bit further in. Quanto mais ele entrava para dentro do túnel, mais parecia haver algo de errado. Em um determinado momento, uma corrente começou a balançar. Eu não sei por que essa chain está se não sei se você pode ver isso no vídeo ou não. Parece que há uma energia obscura no ambiente. Note que não há ninguém além dele no local, nenhuma linha amarrada na corrente, e ela se balança numa direção que não seria possível em caso de fraude. Is e olha a distância, não há ninguém lá. Bom, ninguém do mundo material. E você, o que acha dessas imagens? Opine nos comentários. No vídeo a seguir, um grupo de jovens exploradores britânicos foram explorar uma antiga igreja cujo quintal também é um cemitério desativado. Bom, é desativado, mas os corpos e toda a carga negativa ainda está no ambiente. O local traz consigo histórias bizarras, desde avistamentos de fantasmas até relatos no tocante à ressurreição de um homem com um corpo seco que entrou na igreja e depois nunca mais foi visto. Inclusive a história de exploradores que entraram no local e nunca mais conseguiram sair de lá. Lá estão eles caminhando entre os túmulos quando repente de repente, uma visão aterrorizante. Não. Sim, havia uma freira os observando da janela. Diante disso, eles decidiram entrar para fazer contato com aquela mulher ou uma entidade. O que você está <sansionado> oh. Mas ao vê-la de perto, o medo tomou conta. Como você está Oh my god. Uh -huh. que o melhor seria deixar o local. Muitos sofrem da paralisia do sono, mas essa tormenta é algo que dá e passa. É claro que pode haver casos em que a vida é ceifada durante o ato, mas são casos isolados. Mas enquanto dormimos ou estamos em nossos quartos, nós não fazemos ideia de que o maior perigo, na verdade, está debaixo da cama. Histórias de pessoas que viram algo escondido debaixo da cama, olhos brilhantes, mãos com garras, risadas, sussurros e por aí vai. Pesquisando sobre o assunto, descobri o caso do desaparecimento da pequena M. Ela estava em seu quarto sozinha quando seu pai ouviu ela rindo muito e conversando com alguém. Então, ele correu para ver quem é que estava com ela, mas quando chegou já era tarde. <risos> Hey, Mimi! Parece que alguma coisa puxou a menina para debaixo da cama. Se passaram dois meses e o pai ainda a procura pela casa. Aconteça o que acontecer, jamais olhe debaixo da cama depois da meia-noite. Se ouvir algo, ouvir alguma coisa, não se mova, não olhe, apenas continue dormindo. Era noite de Halloween e um jovem estava na casa de seu amigo. Eles combinaram de ver um filme de terror. O que é isso? Whatever, don't believe me. Okay, Will, Will, then why are you setting up a camera? That's pretty scary, huh? Watch. Dude, she's not even... Jimmy, Jimmy! Dude. Jimmy, look over there! Jimmy, look Dude, look there! Not there! It's right there! Dude, Jimmy, no! Jimmy, go. por espíritos que saíram de dentro do espelho e do computador. São várias mulheres de branco que vieram buscar as almas daqueles jovens. O jovem estava sozinho em seu quarto de barriga cheia, descansando o almoço. Tudo estava indo bem, até que a TV começou a ligar e desligar sozinha. Como não bastasse, imagens perturbadoras estavam sendo transmitidas e a deixando muito preocupada. Jordan! Jordan! uma vez. Então, ela começou a chamar pelo marido que não a atendeu. Agora, o estopim da experiência. Um aglomerado de aranhas começou a brotar da parede. O que você faria se isso acontecesse com você? あろ泣く! <笑><笑> I'm <laughs> sorry.